Liderado por Ted Doyle nos vocais e guitarra, Teddy foi formada no começo de 1986 por Doily e pelo baixista Kurt Danielson, que se conheceram em um grupo de jovens de uma igreja cristã. Os dois já haviam tocado juntos quando a banda de Danielson, Bondo e tocou com a banda anterior de Doyle em que ele tocava bateria, o H.O.F. Doily também participou de uma banda cover do of Four chamado Red Setembro. Eles recrutaram o um baterista, Steve Weed que já havia tocado antes no Skin Skinhard e no The atende Taxes, e o guitarrista, Gary Tostense e Stringlembers, para completar a formação original. Ted é, dentre as, bandas do movimento, uma das primeiras a assinar um contrato com a Sub Pop Records e é, possivelmente o primeiro pioneiro do que viria a ser chamado mais tarde de grunge Rock. Em, 1987, Doily tinha lançado um single chamado de Daisy Ritual de Vice pela Sub-Pop, produzido por Jack Indinu. Neste single, Doily escreveu as músicas e gravou todos os instrumentos. O primeiro álbum do TED, Goody S. Balls, foi lançado no começo de 1989 e também foi produzido por Indinu. Em março de 1990 o TED lança-se um Salt leak, dessa vez produzido por Steve Albini. O single da música Wood Goblins foi lançado no mesmo ano, mas foi aparentemente banido da MTV. Após uma turnê com Nirvana, o TED retornou para Seattle e gravaram seu segundo álbum Wait to em 1991, nomeado a partir de um tipo de ácido. Produzido por Bush Vig, mais conhecido por Produzir Nevermede do Nirvana, 8 Santa é mais puxado para o pop, comparado aos álbuns anteriores, contando com canções como Jeans, Stumbly My e Jack Pepsi. Jack Pepsi foi lançada como single, mas a empresa PepsiCo abriu um processo contra a banda devido à arte da capa do single, que era o logo da Pepsi Compedia no lugar de Pepsi. Outra ação foi arquivada devido à arte da capa do álbum 8 Uais Santa que foi encontrada uma imagem de um homem acariciando o seio de uma mulher, o casal na foto, um dos quais havia se tornado um cristão nascido, de novo e se casaram novamente, obrigaram a banda a mudar a arte da capa. A Sub Pop trocou a arte da capa de 8 Uais Santa por uma foto da banda. Depois de uma breve passagem no filme Vida de Solteiro, Ted ofereceu a primeira oportunidade de arranjar uma grande gravadora para Giant Records, uma subsidiária da Warner. No entanto, Steve Weird deixa a banda se juntando à banda Willard e mais tarde se juntaria a Alphine. Raimachon que era da banda Scratch Acid se juntou à banda por um tempo em 1991 mas logo foi substituído por Josh Cinder, que era da banda The Cinder lançou junto com o TED seu último, lançamento pela subpop, o single Salem Leper que contava com o irmão de Cinder, que estava infectado com Cachumba, na capa. O primeiro álbum do TED por uma grande gravadora, My foi lançado no fim de 1993. O álbum rendeu boas críticas, porém, o álbum não, fez com que a banda decolasse, mas mesmo assim, decidem acompanhar o Soundgarden. de Garden, que estava fazendo uma turnê para promover seu álbum Superfunk Now. Gente Records rapidamente demitiu a banda quando um pôster promovendo o álbum em Alir apareceu. No pôster aparecia Bill Clinton fumando um cigarro de maconha dizendo "This is a Em 1994, a banda lança seu primeiro álbum com canções ao vivo, Live Alimbroadecasts, pela Futureshire Records. Gary Tostensen deixa a banda, mas mesmo assim, a banda decide, prosseguir, conseguindo seu segundo contrato com uma grande gravadora, a Yastosha Electra Records e em 1995, lançaram seu quinto álbum Infrared Riding Hood. Teddy foi novamente, demitido da gravadora em 1996, devido às vendas fracassadas. A banda continuou a fazer, shows ao vivo, Josh Sinder deixa a banda para formar o Hot Rod Lunatics. Ele foi, substituído por Mike Mongrain, que estava na banda foi. O último lançamento do T.D. O, oh, Single Out Em Merece Pretin It Mare Accident on the lançado em 1998, pela App Records. Um ano depois, a banda encerra as atividades. Depois da banda se, dissolver Ted Doyle formou a banda Ogmoly, com o baixista do Willard, T.Y. Garcia e o baixista Martin Chandler, que estava na banda 50 Passes. Lança o álbum Kung Fu Cocktail, Trip, em 2000. Mais tarde, ele formou a banda Woof. Hoje, Ted ele toca na banda Brothers, OFD Sonic Cloth. Kurt Danielson formou, junto com integrantes dos Creaming 3 e do O'Donny Evalice. Depois, formou o The Quarantense, uma banda post-punk New Wave com Craig, Paul, antes de se mudar para a França. Ele voltou para Seattle em 2008 e hoje está escrevendo uma novela. Sinder foi tocar bateria no The Insurgência e também tocou, junto com Mark Felchione, da banda Zack em sua nova banda, eu Boom de Folklore. Um, documentário da banda, intitulado de Circuit Send Ring foi lançado em, fevereiro de 2008.